É bebê? Vamos comer? O meu papai. Papai, para comer. Se prepare, papai. Vamos cantar para comer. Esse bebê. Olha a flauta mágica! Adora música. O pratinho. A papinha do bebê Cata com a mão o papá Cata com a mão o papá pra comer Cata com a mão pra comer o papá do bebê Agora vocês me dão licença que eu vou cantar Da assim esse bebê vai virar música Ele gosta de tocar piano. Fico o dia inteiro se deixar. Cata com a mão, papá. Cata com a mão, papá comer. Cata com a mão para comer o papá do bebê. O do bebê Parate com pacatá Parate com pacata Para, pa, Tica bum Parate com pacata Tica bum bum bum e por